Boa moleque. Ih, uhum. Oh, você tá muito com da puta! O <risos> que que aconteceu, mano? O <risos> que, que foi? Eu vou tomar no um cu azul, azul. seu amor de barra. Pô, azul. Pô, azul. Pode ser. Boa, finalmente a 12 foi útil. <risos> Boa, moleque. Alguém quer me dar essa W? Alguém quer me dar essa W? O chão aí, ó. Okay, isso. Tá porra! É alto Toma! aí <laughs> <laughs> Mas joga cinco play lá e 3 bots pra gente. Oh. Que, que é isso mano? Que, que educação tá lá, é mano? essa mano? Oh, o roxo, o roxo é bot, oh. o amarelo, o amarelo e o verde. Agacha mano. Tá fingindo de lugar não? Os oh. cara plantou 2, Nossa, eu ritei. o é Cuidado, ele, ele vai cometer um ato. Ele vai te assassinar, assassina ele, vai! Vai! Quero ver se. Cara, coragem, irmão. Então. <risos> Quero ver se coragem. Later! Não jogou muito. Caralho! Esse é cara tá entrosando! Viu, viu isso, velho? Eu vi! Tá porra! Épico! Tô com frio! Seguem Oh, no hatch, cara, que isso? Cringe, cara! Não, Kika, Kika, Kika Puta merda, cara Nossa Eu só quero, cara, eu só quero que os meus arquivos estejam lá, cara Eu vou perdoar essa assistência técnica por tudo que eles me fizeram Se os meus arquivos estiverem lá cara. É, é sem é loucura Mano, eu tô chateado com essa porra desse bagulho do Aliexpress, velho Tu viu isso? Mano. Tô há dois dias tentando comprar essa merda e nada vou falar com a minha mãe e falar com o banco, velho. agora é só segundo, aí, tenho... Taca. Taca. Taca? Aí galera, eu vou jogar bate o cara, falou Sim velho, sim, no Rainbow Six eles bloqueiam a palavra preto. E eu. Mano, eu, eu. eu tomo um reporte pro servidor pro esqueleto preto. Ah, você quer Porque... é escrever o nome em algum lugar. Então, por exemplo, sabe que a, a câmera do drone é pra branca, né? Meio uhum. assim. Então, eu tava com o drone e voltei pra câmera do do do player? All oh.